Sabemos que, que, que é um Benfica que entra muito forte nas partidas e nós temos que saber gerir e saber esses momentos quando não tivermos bola, saber sofrer, saber fechar esses espaço, mas também temos que ter personalidade, temos que ter a bola para poder uh, também que a equipa do, do Benfica possa correr atrás dos nossos jogadores porque nós também temos jogadores muito intensos, com, com qualidade com processos bem definidos e há momentos onde não vamos ter bola que vamos ter que, que fechar essas linhas de passe, mas quando temos bola temos que ter essa personalidade de criar perigo, porque se nós formos só para lá para defender, vamos uh, ter muitas dificuldades. Nós vamos discutir o jogo, sabendo que vamos passar por momentos onde vamos estar mais baixos, onde vamos ter que saber sofrer, mas quando temos bola, saber aquilo que, que fazemos, dentro daquilo que é o nosso processo de jogo, e é isso que, que, que fazemos em todos os jogos, não foge muito àquilo que, que, que trabalhamos diariamente, por isso esperámos um jogo difícil, mas esperamos um jogo com da nossa parte com personalidade. Falta alguma matreirice em momentos do jogo e temos que ser mais inteligentes, muitas vezes a saber gerir o jogo, fruto também de, de muitos jogadores jovens, jogadores que estão a dar os primeiros passos na primeira liga, mas isso faz parte do processo, do crescimento deles, estou satisfeito pelo aquilo que eles têm feito, temos 26 pontos na tabela classificativa, queremos ter mais, é essa a nossa ambição e amanhã temos mais um jogo para dar uma boa resposta e amanhã nesses momentos chaves nós temos de estar sempre espertos porque são jogadores experientes, num estádio com uma multidão humana forte onde os nossos jogadores vão gostar de jogar por isso nós vamos estar preparados para esses momentos de jogo estarmos mais espertos e estarmos mais comunicativos entre nós e saber gerir o jogo. O que é um Benfica gosta de ter para a bola, que mete muita gente na zona interior, nós trabalhamos muito isso, mas nós também temos aquilo que estamos a fazer estamos num bom momento, não em termos de resultados mas em termos de exibições penso que estamos muito mais perto de ter mais vitórias do que empates e dentro disso a equipa está confiante em amanhã uh, fazer um bom jogo e trabalhar para conquistar esses três pontos, é esse o nosso objetivo e a nossa mentalidade. Não, o Benfica não mudou muito o seu processo de jogo, está lá a sua ideia deste treinador, mudou o outro jogador, uh, o conhecimento também deles uh, pela chegada de alguns jogadores mais novos que o entrosamento com o passado tempo vão melhorando, nós nessa altura estamos a jogar com uma linha 3, neste momento está, está mudada para uma linha de, de 4, num processo diferente, com boas dinâmicas, mas como eu disse ainda temos um ou outro jogador aqui em dúvida onde se calhar poderemos ter que alterar esse sistema, vamos ver com, com o tempo até amanhã aquilo que nos reserva para depois preparar um jogo uh, difícil não fugindo muito daquilo que é o Benfica da primeira volta e nós totalmente diferente daquilo que é as nossas dinâmicas, mas muito também uh, da ausência do Rodrigo ou do Cebá, mas os jogadores que forem jogar naquela posição também já jogaram e vão dar uma boa resposta para fazermos um bom jogo. É esse o nosso objetivo.